Samuel me dá aqui se cabeça, não tá bom, Sansa? Lisa, ele tá um pouco na cabeça. que porco O Porco? Porco? não Porco? que Porco? Porco? não Porco? Porco? Porco? Porco? Ranca, sabendo, raca pluma, fetch, vai, vai, vai, no vai, vai, me vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, me quedé la las cuando Ay no, esta sí. Esta sí, por sí, eso a veces por tener como una gran no, más que caliente no. Sí, sí, sí. No. Y, pero, entonces, manía, eh, manía, manía me el al mío, Porco, soy el soy yo puro. Mira que cueste, tengo, qué cuento, no no cuesta ni de. Dale la <risa> <risa> <risa> Dale la escrita. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Anda com o burrico. E como é tá o drama? Não, pessoal. Não um coisa, sabe? Sabe quem está bom amigo? Não me tá, sabe, sabe quem botar. O que é que é que é o bisame com Francisco? Eu vou aqui, sabe, Francisco, porque, tá também que estou até aqui. Que porra você tipo, Que porra você tem que era o no mesmo? Bocó não tá é? é cappuccino, senão cochino. Mas ele de ele não bailar, que tá tracunhando, punindo a você Entende? Eu tô vendo, eu o bairro me imitar, e Agora eu vou me também quero passar amonhaca, os e eu Não é estranho como mama para mama a cambia, bousang, tá bousang, bousang, mas bousang, é bom, então a cambia. não a cambia. é ah? então cambia, Não, não, cambia. é que você você você você você você está a você você está a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 eu não tem aqui. Ei, Sim. Pai, ver mais não está guardado. O está guarda aqui, né? Não. que era um Ah, mas eu quero que eu é um, eu Pai, vai, é aqui, não? equipa, papai. Pai, vou atender sim, é é que puntra país porque da cima. guarda, é é que país porque da na já outra buscar busca um casco a para nos vai sim, pai, pai vai entender? bom, bom, bom, é? Eu vi esse debate de aide. Não, não, não. me usando Lami, que O que é que Maravilha está contente. Sí, Agora Maravilha está contente, ah, a tá contente. Do sim. contente. Sim, me... ah, sim. A, sim. a sim. que com é é contente. A ela é. Diga uma pai tata, no pai, e depois eu fiz casamento, eu digo, meu é que a, a Cuba cumpre, não? é cumpre, É está É agora uhum. o dia ela me chamou de mim, então o dia eu compro onde com um chap, com um buraco, adobrando a família de um palo. Esse é assim é porque caça casa, vamos sentir comida para tu meu nome, então dá como pôr meu Passou, botar com uma palha, para o dono é e o palo, vai cabrito agora vai lá. Que mesmo se você não casa, se um é? você não de tem suegra com suegra. suegra com é maior na de boca salvo. Ao é é é é de Nandoce, uma você fez? Quantas Suegra. Suegra. E a sua é que bom, está bom demais. O bebê é uma suegra que anda no Vidano. É pareja, eu e a pareja conhecendo se bem vida, foi o vida. um conselho, de forma neutral, ou dos Um conselho é a de que se não, hora porque de um boto matrimonial, botar. ir na caminha, de vir um barco que era. Que pisa a suegra. Suegra que da força, mete. Ah, bom, não vai viver desse lugar. Busca um lugar para Então É isso. Eu estou você aqui. Ok. Eita, <risos> <Okay>. tá <risos> Não, não, não, Não, não, não, não, não. Tá, Não, não, não, não, aqui aqui não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, Guys. não me não é bobo bobo mas se a mita grita a mita papia de si na porta atacou